Não sei agora o que você falou, um Gaman, mas nós estamos aqui com mais um vídeo, gente. E hoje é um vídeo diferente aqui mais pra um, um vlog aí. Sei lá, pequeno vlog. É, como vocês sabem, estamos chegando naquela. Estamos na semana horrível que eu já conto pra vocês que Vocês conhecem, já quem é velho do canal. Semana de provas. Foda, né? Vocês conhecem já, gente, não tem nem muito o que falar. Que é uma semana onde... Vocês viram, né, que eu postei vídeo diário, exceto de sexta, sábado e domingo. Não, sexta eu postei, exceto de sábado e domingo. Está dando certo, só que essa semana não vai ter isso. Nem longe, eu acho que vai ser um vídeo por semana e... Olha lá. Gente, vocês estão ligados que semana de prova é foda. Bem no palavrão mesmo, fala. Porque, gente... É tenso. Aí eu estou fazendo esse vídeo aqui para avisar vocês. E mais uma coisa, gente. Mais uma coisa, gente. Sério, eu tô, tipo pirando. Eu cheguei a 12 mil inscritos. Um tempo atrás. Uma parte gosta de Android, outra parte gosta do vídeo. Mas vocês são tudo uma, uma, uma harmonia linda. E aí, quando eu comecei a postar vídeos diários, tipo de Undertale, esses negócios, gente, eu ganhei. 10 dias, mil inscritos, o que foi loucura, eu fiquei tipo, mano, eu entrava assim, meu padrão era de 10 a 30 inscritos por dia, tava ótimo, eu já, já ficava feliz com isso, a gente, subiu esse padrão pra 100, é tipo, absurdo, eu vou mostrar aqui pra vocês no Social Blade, gente, é absurdo, é tipo, eu não tô compreendendo isso, não bate na minha cabeça, em que vocês estão se inscrevendo tanto no meu canal, eu tô tipo, caralho, eu não mereço tudo isso. Tá, tá foda, vocês são demais, eu tipo, tenho que agradecer. Vocês são foda. Então esse vídeo aqui foi mais um vídeo pra agradecer. Eu tô pensando em fazer um especial de 15 mil, vou começar a preparar. Vai ser relacionado a Gmod e aí Yandere Simulator. Porque, né, foi o que... Fazer o que? Meu canal é de terror, mas o que fez o meu canal crescer foi Under Simulator, e eu... Quero manter meu canal de terror. Eu vou jogar jogos de terror. Já tenho aqui uns baixados. Mas fazer o que? O que fez o meu canal crescer foi Yandere Simulator. Então, eu não vou cancelar a série do Yandere Simulator. Mas eu também não vou fazer o meu canal virar só de Yandere Simulator. Nem né, gente? Vocês tem que compreender. É, mas realmente eu agradeço muito. Sério. De coração. É, vocês estão muito foda. E... Sei ah, lá, gente. Eu agradeço demais a vocês a cada dia assim, tornar esse sonho meu realidade, algo que eu nunca pensei que ia acontecer onde até 3 anos atrás, não, até ano ano passado não ano passado, vai, ano retrasado eu ganhava tipo 10 views e eu ficava caralho, mano, eu ganhei 10 views, que foda porra, e hoje em dia tipo mil, chega a mil 10 mil alguns, alguns de under que estoura e vem tipo 100 mil, assim, alguns, não é todos. Mas aí, tipo, mano, é foda. Tipo, mesmo... Se eu, eu curto, assim, eu tô curtindo, eu tô, tipo... Vocês estão permitindo eu manter o meu sonho, porque... Pra eu manter o um canal, vocês têm que assistir. Se vocês assistem, significa que vocês gostam do que eu posto e que vocês querem que eu continue. Então, enquanto vocês permitirem isso, eu vou continuar, gente. É, eu amo, é o que eu amo fazer. E realmente eu quero manter como um sentido da minha vida, assim, ficar fazendo isso porque é realmente o que eu gosto entende? e realmente, eu agradeço muito gente. um abraço aí pra todo mundo aí do meu canal que gosta de mim que gasta seu tempo vendo os meus vídeos porque o meu meu vídeo não é tanto assim pra gastar seu precioso tempo né? mas espero que vocês tenham gostado, tem like favorito, inscreva no canal, compartilhe o vídeo não se esqueçam de comentar, de avisar seus amigos aí do canal. Lembrando que tem camiseta do canal agora que eu coloquei pra vender. Não sei como é que é o site. Tipo, não comprei nenhuma ainda. Eu vou comprar uma pra mim, pra ver como é que é o produto. O site é bom, ele é bem conhecido. Mas o preço tá saindo por R$52,00. Eu juro pra vocês que eu tentei colocar o mais barato. É a camiseta econômica. Eu vou ganhar desses R$52,00 reais, reais, porque eu não queria deixar muito caro. Só o preço sem o meu lucro dava tipo uns 50. Uns, 6... okay. uns 46 reais assim. Aí né? eu coloquei 6 reais a mais que pra eu ganhar um pouquinho. Mas não é nem pelo ganhar um pouquinho, é mais por vocês mesmo. Que eu teve gente pedindo criar. Então é isso, gente. Um vídeo normal aí de avisos. Foi beleza então, gente. E até o próximo vídeo. Falou!